Sabe galera, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é o Anderson e você está no canal Pixel Quebrado Hoje nós estamos no dia 20 de junho de 2021, hoje é um sábado, mais precisamente aí meia-noite e meia E tô fazendo esse vídeo aqui desse unboxing do novo filhote que chegou aqui no canal Antes de começar o vídeo, queria fazer um agradecimento muito especial ao meu amigo Kleber No qual ele me ajudou muito uh, a conquistar esse a, a, a chegada desse filhotinho aqui no aqui no canal Obrigado Clebão pelo todo o suporte é, é, essa alegria que eu tô sentindo aqui compartilhado com você muito obrigado tá bom então e é isso aí e bora pro vídeo vamos lá turma seguinte chegou aqui o nosso novo filhote aqui no canal cara foi uma luta uma luta enorme conseguir isso daqui. A dificuldade que nós estamos é, Falta de tudo, falta de produto e tal Mas conseguimos é, Receber aqui O nosso novo amiguinho aqui, O nosso, a, no, nosso novo filho aqui Para a nossa, nossa coleção Vou abrir tirar da caixa Para vocês aqui, cara é pesado esse menino aqui hein Opa, tá aqui o garoto Olha aqui ó Cara, é muito pesado Aqui. Chegou. Cara, que alegria, cara, de ter esse negócio. Vocês não têm ideia do quão... Do quanto eu estou contente em receber isso daqui, cara. É, deixa eu arrumar a câmera aqui. Deixa eu abaixar um pouco a câmera, porque eu vou fazer um... Bo Bom, tem um monte de unbox aí, mas eu quero fazer, quero fazer aqui no canal também. Mano, é grande pra caramba a caixa. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a câmera aqui. Eu não tenho muito espaço aqui no aqui no aqui no aqui, aqui no quarto mas olha só o tamanho cara muito grande muito grande e é pesado hein é pesado bom vamos lá bom tem vários unboxing né mas a caixa tava em perfeito estado chegou hoje chegou hoje faz dois meses que eu comprei e chegou hoje então não foi fácil também foi uma luta conseguir isso daqui cara foi uma luta enorme e foi o preço justo, quer dizer, o preço normal, né? Não é justo, preço normal, porque hoje nas lojas você pega 8, 9, até 12 mil reais você encontra. Não, esse aqui foi o preço, vou falar o original da loja, né? E lacrado, tá aqui, ó, lacradinho, bonitinho. Tá aqui em cima aqui, ó, o selo. Eita, nós, que maravilha, agora eu quero ver onde eu vou pôr isso aqui, cara, porque não tem espaço. Bom, eu vou ficar um pouco desajeitado para abrir isso aqui, porque ele é muito grande e eu não tenho espaço aqui na, aqui na... aqui na mesa, né? Mas vamos tentar. Deixa eu tirar aqui, ó, o Nintendo Switch aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu colocar ele de lado aqui. Pra ter mais espaço aqui. Ah, vamos lá. Cara, muito grande o negócio. Meio desajeitado aqui. Olha lá. Tem aqui uns deles aqui em cima. Tem aqui uns... Umas instruções. Cara, eu vou ter que levantar. Não vou ter espaço aqui mesmo pra fazer isso. Meu Deus! Vamos colocar de lado aqui. Cabo de energia. Tá? Um padrão. Vamos começar. O que é isso aqui? Isso aqui é o manual. Aqui é de início rápido. Dá uma... Depois eu vou dar uma lida nisso. Aqui é como encaixar, né? e é a base dele, o suporte. E. Olha o cheiro, opa, bati no microfone aqui. Olha o cheiro, cara. Cara, vou te falar, meu. para quem gosta de tecnologia, <risos> o cheiro do negócio é muito bom. Hein? Vamos lá, vamos vamos tentar aqui. Ah, eu posso fazer o seguinte. Não, vamos é, fazer no chão aqui, né? Cara, a caixa dele é bem frágil, né? Aqui a capa. É uma capa isso aqui. Tem, tem que cuidar da caixa, cara. Tem que cuidar da caixa. Vamos lá tentar também aqui. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Vamos tirar coisa por coisa. Olha isso daqui. Meu. Vamos olhar isso aqui. Olha isso aqui, cara cara, Nós estou batendo no microfone aqui. Olha o cheiro. Nossa, que meu, que controle lindo. Nossa, cara, que controle lindo, meu. Lindo, lindo, lindo, lindo. Não sei se vai dar para prestar atenção. A câmera não tem macro, né? Cara, que olha que controle lindo. Touch, que é o touch né o do play 4 deixa eu, eu do play 4 não tá aqui né tá aqui olha a diferença assim ó olha assim um olhar assim agora vamos... olha a diferença de controle vamos tentar colocar um vamos ver de tamanho vamos ver se ele é, se ele é maior sim ele é bem maior. Bem, bem, bem maior não é, mas ele é, mas ele é maior. Aqui não, é que não vai dar para ver aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui se ele é maior ou não. Mas é lindo o controle. Cara, o controle do Playstation, para mim, é um dos melhores controles que, que eu já usei, cara. Claro que o, o Play 4 aqui, ele tem uma durabilidade dele muito fraca, né? Mas, meu, que controle lindo, cara. A Sony caprichou demais, demais isso aqui. E no, realmente eles inovaram. Lindo, lindo, lindo mesmo. Não vejo a hora de ligar isso aqui, porque ó, o brilho dele está nas funcionalidades, né? Está nos... O famoso feedback retrátil dele, né? Vamos deixar aqui de lado. É... Vamos, vamos, vamos tentar... Vamos ver o que, que tem mais aqui. Aqui tem um compartimento. Aqui tem o um cabo, né? Cabo do controle. Cabo simples, mas cabo bem acabado, ó, bonitinho, ó. bem legal. Legal. Provavelmente não vai vir carregado, né? Provavelmente. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é o cabo HDMI dele. É... Não tem nenhuma especificação se tá falando se é um cabo 2.0. Deixa eu ver aqui. Não tá falando nada Mas um cabo bem acabado também, cara Bonito Simples, tá? Mas Vou Deixar aqui De lado, aqui a base, né? Cara, como que põe isso? O que é isso aqui? Nossa Como é que é o esquema? Ele gira isso aqui? vejo em China é praticamente quase tudo vem de lá né a base dele não sei como coloca isso não faço não tenho a mínima ideia mas a gente vai aprender Vou deixar de lado Ah, Todo cuidado, né? Para quem é amante de tecnologia, tem que ter todo cuidado, é pouco com isso aqui. Vou abaixar aqui um pouquinho a câmera. Como é que é aqui? Não sei se esse aqui é o. Se dizer a parte Nossa, cara Olha isso daqui, mano Cara, olha isso aqui Meu Deus do céu Olha aqui Tá aqui O novo filhote Opa, pra cá Chegando aqui no canal Cara, simplesmente lindo esse console Enorme, cara E Agora vamos só mostrar meu rosto aqui. Enorme esse, esse menino aqui. Olha esse tamanho aqui. Deixa eu ver aqui. Olha o tamanho. Isso aqui. Parte da frente, né? Vamos dar uma olhada. Que peso, hein? Pesado. Nossa, cara, pesado. Vamos ver aqui que é o, o botão de power Jet. Para carregar o, o controle e uma entrada USB. Vou por a porta de entrada de disco, né? Lindo, hein? Lindo. Lindo. Parte traseira. Dois, duas entradas USB, tá? USB 3.0, cabo de rede, HDMI e energia, sem segredo. Aqui, ó. Já tem muitos unboxings desse no... Na internet, então aqui não, não vai ter muita dúvida em relação a isso Deixa eu colocar ele de lado aqui Dá para arrastar aqui sem riscar a mesa também, né? Porque cara, que, olha o tamanho desse garoto aqui Infelizmente aqui, pela falta de espaço aqui, cara Eu não consigo mostrar muita coisa Mas meu, que espetáculo de console Olha só que arquitetura legal, cara Literalmente, literalmente eles inovaram nisso é o oposto, né? Da, da, da concorrente, né? Que trouxe um físico, até razoável, mas sistema continua a mesma coisa. Agora, cara, como que coloca essa base aqui, cara? Vamos vamos, vamos, vamos dar uma olhada aqui. Eu não entendi, não, não entendi. Mas, vamos dar uma olhada, né? Bom, turma. É isso. Vou ficando por aqui. É, sei que ficou, assim, um vídeo meio, meio apertado, tudo. Porque é falta de espaço mesmo. Aqui eu não tenho esse espaço tão, tão grande como os outros caras grandes têm, né? Mas, tá aqui o garoto. Chegou. Sonho de consumo de muita gente. Meu sonho de consumo também, cara. Que legal. Estou muito, muito, muito contente eu ainda vou demorar um pouco para trazer gameplay aqui do a, a, a, os games aqui no canal porque a minha placa de captura ela não suporta ela é, ela é hd 60 fps só ela não vai transmitir em 4k ela não vai gravar em 4k então mais aí quanto mais você tá na nova geração mais você tem que fazer o upgrade nos seus, nos seus equipamentos também então eu não sei se eu vou conseguir trazer... Eu posso até trazer gameplay, mas não vai ser com aquela imagem que ele realmente dá, né? Então, é, vou demorar um pouquinho para trazer gameplay desse console. Primeiro porque o meu, o meu monitor aqui também... Ele é um, uma TV monitor. E ele é um LCD normal de, de 32 polegadas e tal. Não tem nada de novo aqui nele. E a TV zona ferrada fica na sala. Então ele vai para a sala, vai ficar um pouquinho lá. Até eu conseguir fazer tentar dar um upgrade aqui embaixo aqui no aqui, aqui no canal para usar esse menino aqui para fazer as lives e a, a live e, a, e as gameplay tá bom turma é isso bom de novo assim acho que não tem mais nada né para mostrar a configuração já tem muitos vídeos aí no canal mas quem sabe eu, eu, eu monte alguma coisa agora vamos aprender a colocar isso aqui né cara porque eu não entendi colocar essa parada aqui não mas a gente a gente aprende é vou ter que olhar no manual ou no YouTube né turma muito obrigado forte abraço até o próximo vídeo tá bom obrigado aí cara olha que maravilha tá perfeito obrigado pelo todo todo todo o suporte aí que você me deu tá bom forte abraço bom descanso até o próximo vídeo valeu e fui valeu